Bom dia, amado Ser de Luz! Gratidão por se abrirem para mais uma conexão com Ashtar Xeran. Hoje é o nosso sexto dia do ciclo de meditações de 21 dias. Sente-se confortavelmente sobre uma almofada no chão ou sobre sua cama. Alongue a coluna e relaxe os ombros. Apoie as mãos no chão ou na cama ao lado do corpo e gire a cabeça para um lado e para o outro, massageando e relaxando o pescoço. Volte a centralizar a cabeça e feche os olhos. Conecte-se ao seu eu superior e se envolva na luz branca perolada. Respire profundamente e deixe que todo o corpo vá se organizando. Hoje vou ler uma mensagem do Comandante Ashtar, canalizada por Nathalie Klaffman, chamada Seu Atual Voo para a Ascensão, parte 1. Fonte, Site, Cura e Ascensão Este tempo sobre a Terra que abrangerá toda a sua vida é um período de poderoso despertar Tudo dentro de você tem a oportunidade de despertar e florescer na magnificência do Criador Isso significa que que as mesmas oportunidades estão disponíveis em sua realidade e experiências. Nunca antes testemunhamos um despertar tão poderoso, a um ritmo acelerado e com uma percepção consciente maior. Vocês são seres do despertar, estão apoiando o desenvolvimento e a evolução conscientes de si mesmos e daqueles presentes na Terra em seu futuro. É hora de honrar o surgimento do Divino acontecendo dentro do seu ser, pois isso aumentará tremendamente sua experiência. Se o despertar do Divino dentro de você, está ocorrendo em mais níveis do seu ser do que você pode estar consciente. Explosões leves estão ocorrendo dentro do seu corpo físico e rompendo em suas células com um rio fluindo rápido, influenciando seus órgãos e todos os aspectos do seu corpo físico, transformando-se em vibrações mais rápidas da luz. A luz do divino está fluindo através do seu ser, criando transformação dentro dos seus corpos etérico, emocional, mental e espiritual, assim como todos os aspectos do seu campo áurico. A luz que você está recebendo é uma vibração mais elevada e mais rápida do que você experimentou em sua vida atual. Ela flui do Criador Divino através de sua alma com o um propósito de transformação, ampliando seu ser para se tornar um verdadeiro e absoluto representante do Divino Criador. Tome um momento para imaginar sua alma trazendo do Criador tal luz e consciência suprema, que instantaneamente Transforma todo o seu ser em um nível físico e energético. Essas transformações são como milagres dentro do seu ser, criando renovação, rejuvenescimento, cura. O surgimento da consciência como uma autoestima maior, divinamente realista. Este momento é tão excitante que é semelhante a um renascimento que está ocorrendo para você agora e continuará pelo resto de sua vida melhorando e se desenvolvendo. Cada vez que você acorda do seu sono, você tem mais luz dentro do seu ser. Cada vez que você respira conscientemente, você convida a transformação a acontecer em níveis mais profundos do seu ser. Toda vez que você fala, você projeta mais luz, e toda vez que você pensa e sente, você mergulha mais profundamente na verdade eterna do Criador. Desejamos que você conheça e reconheça quão magnífico você é, quão maravilhosa é sua dedicação e quão bonita é sua transformação. Se você duvida de nossas palavras, então estas são energias que precisam ser observadas e resolvidas. Sua ascensão está ocorrendo tão lindamente que há simplesmente uma necessidade de você reconhecer isto, reconhecer e crer em seu coração, portanto, permitindo que a magnificência de sua ascensão se torne sua realidade e experiência na Terra. Comandante Ashtar Namastê